Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde ao canal da Diálogos do Sul aqui no YouTube. Bom, se você está nos vendo no Facebook, também quero convidá-los para ir ao YouTube e ativar o sininho de notificações para receber nossos conteúdos. Bom, nós da Diálogos do Sul temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. Aqui embaixo vai aparecer para vocês o endereço e é só você clicar lá e escolher um valor que mais se adeque às suas possibilidades financeiras a partir de 10 reais. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de Flávio Dino. Bom, se você mora no planeta Terra, é brasileiro ou brasileira, certamente vocês já ouviram falar do Flávio Dino. É uma das figuras mais relevantes hoje da esquerda brasileira, um comunista do Partido Comunista Brasileiro e que é governador do Maranhão. Ele tem uma das gestões mais interessantes é, em governos estaduais em todo o país. O que ele tem de muito destacado é que ele governa o Maranhão, que antes dele chegar ao poder era controlado totalmente pela família Sarney, que é quem domina a comunicação e dominava também muitos setores da economia, né? Além do controle ali do Estado, dominava muitos setores dos negócios, então tinha várias denúncias com relação a isso. Bom, Flávio Dino chegou ao Governo do Estado com mais de 60% dos votos em 2014 e está fazendo uma gestão muito interessante, sobretudo no que se refere à educação. Lembremos que o Maranhão, quando ele assumiu o governo, ele tinha uma população em que mais da metade da população estava na pobreza. E com relação à educação, né, um dos avanços muito, que é considerado assim, a cereja do bolo, pela, aqui no Brasil, é que quanto nós estamos vivendo esse desmonte nas políticas públicas e sociais, cortes na educação, o Flávio Dino fez um investimento pesado. Por exemplo, o salário pago para professores, o salário inicial pago a professores no estado, é de R$ 5.750. Para ter um parâmetro de comparação, aqui no estado de São Paulo, que é aqui é né, onde está a sede da Diálogos do Sul, o salário pago a professores é de 2.585, o salário básico, que é o inicial. E ainda nesse tema, para se antecipar a questão da Escola Sem Partido, que já estava sendo muito discutido no âmbito nacional, quando Jair Bolsonaro é eleito presidente, Flávio Dino se antecipa e faz uma lei no Estado contra essa, essa medida, enfim, essa ideologia da suposta Escola Sem Partido. E aí o texto da lei, né, que ele foi aprovada lá, diz o seguinte, abre aspas, todos os professores, estudantes e funcionários são livres para expressar seu pensamento e suas opiniões no ambiente escolar da rede estadual no Maranhão, fecha aspas. A lei diz ainda que funcionários e professores e alunos só podem ser gravados com a devida permissão deles. Então, essa história de gravar videozinho, mandar pra rede, mandar pra deputado, mandar pra não sei o que, tá proibido no Maranhão. Bom, e aí, vocês devem se lembrar também, que, o que causou bastante repercussão recentemente, que o Jair Bolsonaro disse que o Flávio Dino era o pior dos governadores da Paraíba. Bem, isso foi muito racista, foi considerado muito preconceituoso na época, só que isso lançou o nome do Flávio Dino nacionalmente, todo mundo começou a discutir, e aí ele, que já era uma figura super cogitada dentro da esquerda, passou a ser, também pelos veículos eh, da mídia hegemônica, Globo e etc., passou a ser considerado um dos nomes mais fortes para ser candidato à presidência em 2022. Porque, claro, tá cedo, mas a gente ainda já tá discutindo a campanha presidencial de 2022. É um debate ainda inicial, que a esquerda ainda tem muito chão pra percorrer, mas que tá aí na ordem do dia. Então, eu fiz uma entrevista com ele, curtinha, bem rápida, vocês vão é, conferir agora na sequência, em que ele fala sobre o cenário de 2022, a chance dele ser candidato e a relação que ele tem hoje com o PT, porque tá, PT e PCdoB estão ali ainda, né? Se namorando, digamos assim, no flerte para 2022. Bom, é isso. Confere agora, agora fica agora com o Flávio Dino. Até a próxima. O senhor é sempre apontado como um dos presidenciáveis, tem um governo super elogiado no Maranhão. Como o senhor está vendo a disputa 2022, e o senhor acha que a gente está no momento de clamar por fora Bolsonaro e tentar enfim, trocar o governo? Momento de resistência, sobretudo, porque é um governo que muito fortemente ataca a democracia e os direitos sociais. Por isso é muito importante o enfrentamento, a oposição no parlamento, na luta social, no plano das ideias, para que, inclusive, nós consigamos criar as condições para disputar e vencer as eleições de 2020, e de 2022, para isso precisamos fazer essa luta de resistência, atualizar o nosso programa, nossas propostas e ter um espírito muito amplo de diálogo, de alianças que sejam capazes de novamente levar a vitórias eleitorais com um programa de transformações, um programa de justiça social, um programa que, que seja capaz de concretizar a soberania dos mais pobres. E essa, esse é o momento que nós estamos agora, é um momento de reacúmulo de forças para é, vencermos e vamos vencer. A gente pode esperar PT e PCdoB juntos novamente para 2022? Nós caminhamos juntos historicamente no Brasil, é, temos muitos pontos de afinidade e é claro que esse é o caminho que nós desejamos. É preciso caminhar é, no diálogo entre PT e PCdoB, mas sobretudo com outras forças políticas. Nós do PCdoB não acreditamos que seja uma tarefa apenas nossa ou do PT reconduzir o Brasil a um caminho nacional e popular. Então nós insistimos muito nessa tese do diálogo, da abertura, porque consideramos que ninguém tem monopólio a essas alturas de representar Tanta, tanta relevância e, ao mesmo tempo, tanta responsabilidade que nós temos hoje no Brasil. Por isso, é preciso ampliar bastante e, claro, que o PT e o PCdoB são fundamentais nessa caminhada.